Se você gosta da arquitetura, provavelmente já ouviu falar de Santiago Calatrava. Quem é Santiago Calatrava? Santiago Calatrava é um arquiteto e engenheiro de nacionalidade espanhola. Ele nasceu no dia 28 de julho na cidade de Valência. Ele estará completando 69 anos. O nosso propósito nesse vídeo não é falar da biografia deste magno arquiteto, mas apresentar uma das suas mega obras ganhadoras do concurso da Expo 2020 para o pavilhão no Dubai. O tema principal para essa Expo é conectando mentes construindo futuros. Na verdade Santiago Calatrava participou de forma efetiva deste concurso que foi promulgado pelos Emirados Árabes Unidos para projetar este pavilhão que albergará a Expo 2020. O projeto foi inspirado em um falcão em voo e é interessante que ao analisarmos e vermos este projeto, que ganha este magno prémio percebemos que o projeto possui mais de 15 mil metros quadrados e possui 4 andares. Além disso, o projeto inclui um lodge na cobertura. Este lodge ocupa uma superfície em metros quadrados de 1717. Possui um mezanino de pelo menos 588 metros quadrados e abrigará as funções de apoio, ao passo que outros dois pavimentos que vão perfazer um total de 12 mil metros quadrados, receberão as exposições que vão responder ao tema central dessa Expo 2020, que é Conectando Mentes, Construir o Futuro. Como nota específica, a Folha de São Paulo intitula Santiago Calatrava como sendo o astro da arquitetura. Participaram essencialmente nove finalistas, e, 11 projetos. e esses 11 projetos foram avaliados mediante três critérios principais. O primeiro critério, o projeto devia ter uma relação forte com o um tema proposto, conectando mentes, criando futuro. Que o projeto devia representar, do ponto de vista estético, do ponto de vista funcional, os Emirados Árabes Unidos. E o terceiro e último, o projeto devia possuir um equilíbrio, entre o passado e o presente dos Emirados Árabes Unidos. E sabe qual é o projeto ganhador e que cumpriu com todos esses requisitos? Foi o projeto apresentado por Santiago Calatrava. O pavilhão dos Emirados Árabes Unidos será sem dúvida uma das atrações mais proeminentes da Expo dos Unidos. Atraindo muitos milhões para testemunhar seu projeto futurista, será uma oportunidade maravilhosa para compartilhar nossa cultura e realizações e também mostrar nossas ambições e visão para o futuro. O pavilhão será uma maravilha arquitetónica, do qual Todos os 7 Mirados Árabes Unidos poderão ter orgulho, seja agora, no início das obras, durante a Expo ou em seu legado, quando se tornar o ícone da nação inteira. Expo Dubai. Conectando mentes, construindo o futuro. Se você gostou deste vídeo,